projeto de SEO não é apenas estar na primeira posição do Google. Um projeto de SEO é trazer visitas, é trazer tráfego para seu site. Meu nome é Roberto Camargo e eu vou explicar para vocês que um projeto de SEO não é somente estar na primeira posição do Google. Todo mundo fica falando, ah, eu quero estar na primeira página do Google, quero estar, minha palavra-chave, na primeira posição do Google. Um projeto de SEO... Um projeto de SEO é trazer mais visitas orgânicas. Um projeto de SEO é trazer visitas para o seu site que convertam no objetivo que você tenha. Não é apenas posicionar uma palavra-chave na primeira página ou na primeira posição. E às vezes as pessoas confundem muito, elas só querem isso. A minha palavra não está bem posicionada, mas ela está trazendo muita visita? Ótimo. E o que é estar bem posicionada? posicionado é a primeira posição, não é, às vezes pode estar bem posicionada numa terceira posição e trazer visitas mais qualificadas do que a primeira, é, então uma palavra-chave ela não é a única coisa de um projeto de SEO, ela é muito importante definir a palavra-chave eu tenho um vídeo aqui, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, vocês podem clicar e assistir como escolher, como definir uma palavra-chave, mas ela não é a única coisa que nós temos que nos preocupar, não é somente ela, e não é somente a posição. Um projeto desse O é trazer visitas orgânicas. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário abaixo, que posição você está no Google. Você sabe a posição que a sua palavra está? Se você não sabe, coloca ela aí para mim, eu vou fazer uma pesquisa e respondo aqui no seu canal.